Teremos, portanto, tanto tempo, Pelo momento certo de se mudar, De realizar um sonho, De construir um lar, De se apegar, Até que, por debaixo de um portão, a felicidade chega, Simples, leve, sem planejamento algum, Trazendo uma nova vida, com novos hábitos e afetos, Sem pretensão, Regada apenas de amor e harmonia, Eis que nasce uma amizade, uma irmandade, E uma luz que traz brilho e calor aos dias cinzentos, Quantas risadas, preocupações, Correrias e gobrosos nos cercaram. Gobroso. A verdade é que, apesar da precaução na espera, a única certeza que temos na vida não permite preparação. Hoje, dia 31 de dezembro de 2022, nos despedimos de um mar de emoções. E claro, da nossa estrela que iluminava e ilumina nossos dias. O amor nunca se vai, e nesse momento, a saudade e a gratidão predominam. Por meio das lembranças, dos banhos desajeitados, das tardes de sol, da bagunça e da energia no parque. E seguimos, levando para sempre sua, sua presença, presença em nós. nós.